Como saber se eu estou usando as estratégias naturalistas da maneira correta? O nosso termômetro é sempre a alegria da criança, o sorriso. Nós temos que ficar sob controle do que nós estamos fazendo com. Ela. Então, eu queria apresentar para vocês este gráfico aqui, que é um gráfico que eu sigo o tempo todo para brincar e estimular, inclusive, meu próprio filho em casa. Não só os nossos pacientes lá da clínica, mas também qualquer criança com quem eu sento para brincar. Nós precisamos sempre respeitar essas três zonas. A primeira zona é a zona de conforto da criança, é aquele aquele lugar que a criança fica fazendo as brincadeiras que ela quer repetidamente, que ela já conhece, que ela já sabe fazer e que ela faz de maneira ali que é o que ela gosta, que faz ela ficar feliz. Mas como ela já conhece, ela já sabe, não ensina nada novo. Então a gente chama de zona de conforto que nós podemos ficar junto com ela, nós podemos e devemos permanecer com ela nessa zona de conforto, seguindo a liderança, fazendo comentários engraçados, sonzinhos, onomatopeias, ficamos ali brincando com ela por algum tempinho, 30 segundos a um ou dois minutos no máximo e depois nós pedimos uma variação. A variação quando nós propomos uma coisa nova que geralmente é algo que está em atraso no repertório, no desenvolvimento dessa criança. A partir desse momento, nós estamos estimulando a zona de estimulação da criança. Nós levamos ela para um... nós tiramos ela da zona de conforto e ela vai para uma zona de estimulação. É essa zona que faz criar sinapses novas no cérebro dela, porque a zona de conforto não faz isso. É uma coisa que ela já conhece. A zona de estimulação força a aprender uma coisinha nova. Aí nós damos a nossa variação... E depois, nós temos que voltar à zona de conforto da criança. No vídeo anterior, eu fiz uma série de propostas com esses brinquedos de como você pode variar as atividades. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo, para você saber o que você pode fazer com as peças, quais são as ideias para usar esses materiais para colocar coisas novas, conceitos que você precisa ensinar para a criança se ela ainda não tem. Aí você pede essa coisa nova, faz a criança fazer. Como? Primeiro você pede, depois você pede e faz um gesto se ela não fizer. E se ela continuar sem fazer a sua ideia, você pede, pega a mãozinha dela, faz ela concluir a ação e depois volta para a zona de conforto dela fazendo o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Um exemplo prático, nós temos aqui duas peças. Vamos supor que essa criança esteja brincando de jogar, jogar para cima. Joga e joga e ela gosta de ver as pecinhas caindo. E aí, ao invés de você corrigir a criança falar, não, essa peça serve para colocar lá no caminhão, tuque, não. E a criança vai fazer o quê? Quando você falar para ela que ela não pode brincar assim, ela vai, ah, ah. Querer que você se afaste e brincar do jeito dela para continuar brincando. Então, você vai ficar aversiva para ela se você tirar a ideia dela. Ao invés disso, você pode seguir a liderança, pegar também pecinhas e começar a jogar para cima. E dar função para esse jogar para cima. Então, você pode falar, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Fazer de um jeito engraçado e a criança começa a associar que isso significa para cima, que isso significa para baixo e brincar com ela. Quando você tiver a atenção da criança de um jeito positivo, sem ela querer se virar para fugir de você, por que, que a criança foge? Porque é chato para ela brincar com você. Então, a partir do momento que você consegue entrar na brincadeira dela, fazendo também seguindo a ideia dela. Aí você faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Quando ela começar a te dar sorrisos, aí você pede uma coisa nova. Aí você pode, por exemplo, falar para ela, coloca em cima para fazer casinha. Então, você vai usar o mesmo conceito, em cima. Mas ao invés de jogar, você fala, em cima, casinha, faz igual. Aí você pede para a criança fazer. Se ela não fizer e continuar jogando, você mostra para ela, assim, ó, em cima, coloca. Se ela não fizer, você pega a mãozinha dela e coloca em cima e fala, em cima fez a casinha, uh! e volta para a zona de conforto, que é jogar para cima, para cima, para baixo, uh! jogar, fazer igual a ela. Assim, você consegue levar para a zona de estimulação, ensinar uma coisa nova e voltar para a zona de conforto sem ir para terceira zona, que é a perigosa, que é a zona de desregulação. Quando começa a ficar chato, aversivo ou demanda demais para uma criança, a criança se desorganiza, a criança foge, pode gritar, pode ter crises de desregulação sensorial, crises de choro e aí a gente perde a criança, nem adianta tentar ensinar, porque imagine você, se você aprende alguma coisa em uma situação muito ruim para você, não. Então nem adianta insistir. Espero que esse vídeo te ajude e você encontra aqui no meu canal muitos outros para ajudar a estimular a sua criança. Se inscreve e dá um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.